Este vídeo trata de especificações algébricas para tipos de dados abstratos. Mostraremos aqui como homomorfismos podem ser fatorados através de seus núcleos. Recorde que o núcleo de uma dada função total consiste numa maneira de agrupar os elementos do seu domínio de acordo com as suas imagens. Se buscamos a imagem inversa deste objeto, Coletamos estes dois objetos dentro do mesmo conjunto. Se olhamos para a imagem inversa deste outro objeto, coletamos estes dois objetos dentro de um mesmo conjunto. E a imagem inversa desse outro objeto coleta este objeto. É muito fácil ver que esse procedimento induz uma partição do domínio. E se agora temos um morfismo S-indexado total? como um conjunto S indexado de funções, podemos também definir o núcleo desse morfismo como um conjunto S indexado de partições induzidas por F definidas gênero a gênero. Em seguida, se agora consideramos duas sigma-álgebras, A e B, e um sigma-homomorfismo da primeira na segunda, Podemos usar o morfismo S indexado associado para definir o núcleo do domínio da álgebra arcaligráfica, que se trata de uma partição, portanto, desse domínio em classe de equivalência. E podemos usar esta partição para definir uma interpretação para os símbolos da assinatura e demonstrar que as duas coisas juntas induzem uma sigma congruência sobre a álgebra no domínio do homomorfismo recorde que a tarefa consiste em verificar a compatibilidade das funções definidas por esta interpretação com as classes de equivalência definidas sobre o universo da álgebra A Embora isto obviamente consista em um caso particular do quociente de uma álgebra, dessa vez pelo seu núcleo, é interessante observar que podemos demonstrar que toda sigma congruência é o núcleo de algum sigma homomorfismo. E, portanto, num certo sentido, os núcleos são inescapáveis quando falamos de congruência sobre uma dada álgebra.